Fala, galera! Tá começando mais um Cine no E aí rapaziada! É isso aí. Hoje, hoje nós vamos falar de um de filme. Que filme? Ah, um filme legal aí que todo mundo acompanha num horário humorístico da Globo, né? Os Caras de Pau. Quem Caras já assistiu, um filmaço aí que vai começar a estrear dia 25 de dezembro. E pelo é... que a gente viu... Pode ser sincero. Mas, mas não vai ser Vai ser um filme engraçado Nacional, né? Ah, é nacional, vai é, ser bacana merece, não, não, desmerecendo, não é desmerecendo Vai ser bacana pelo simples fato de ser um filme nacional Mas não é aquele filme que você vai esperando a melhor aventura é. do mundo É uma galhofa É, é aventura tipo Renato Aragão é o Zorra Total quando era bom! Isso! Pô, pô, nossa senhora! Aí deu uma desmerecida muito boa no filme! Né? Não, não, mas os caras são bons! Não, claro que são! louco. Oh, oh, oh, oh. Quem nunca é que assistiu os caras de pau domingo depois do almoço? Não. não isso é verdade! O Leandro Ratsun e o Marcius Bellen... Eles são o gordo mago brasileiro! São <risos> puta, puta dois puta da puta! Mago não! Mago! São dois, são dois humoristas, assim, espetaculares. Excelente. Excelente. É assim, pelo que nós vimos no trailer, é um filme de, é, vai ser engraçado, mas o roteiro, não sei, tem que assistir o filme. Galhofa. Né? É galhofa, cara. É, é. é filme que você vai no cinema pra dar risada, né? ah, esperando o pessoal que é galhofa? Galhofa? É, é bosta. É melhor que isso. <risos> Adame, não tem né? outra Resumido, Resumindo. É, colocando em miúdos, merda. É? Então tá. Ué. Que dia? Vai, Vai ser no 20... dia 25 de dezembro. 25 ou... de dezembro aí, ó. Pra quem não. Tem muita gente que não gosta de Natal, né? É. Pra é. quem não gosta de Natal. Mas você sabe o que eu tava pensando? O shopping não abre no dia 25. Será? Não abre. Pra estrear onde? Hoje. Então, não abre. Não, vai ah, então, então não é num shopping mais próximo de você, é num cinema próximo de você. Que hoje já, já, já não existe mais. É uma, rapaz, também acho né? não. É sempre dentro de shopping. Mas assim, dia 25 de dezembro nos cinemas. Então eu creio que dia 26 de dezembro. Tá pra quem ligado, já curou a né? ressaca, né, menino? <risos> <risos> pra quem já curou a ressaca, é uma boa opção pra quem quer dar uma risada É isso aí. É isso. Não, então, é. Vamos lá para as notas do filme, aí, como é que é? Ó, não, vamos dar um aí. Uma resumadinha. Resumadinha. uma resumadinha. Uma resumadinha. O que é uma resumadinha? vou colocar aí, escrito resumadinha, <risos> pra ver como é que a gente fica? Posso. É pode, pode, pode. Então tá Vamos dar um breve resumo do filme. São dois seguranças, comédias, né, que é responsável de, de fazer a segurança de um valioso anel. E, aí parece ninja, sonho dois vão preso... Depois, Depois vai ter um, um, um trailer no final. É, vai ter um trailer um e você vai entender. Dá é... uma olhada aí, mas eu acho que vai dar pra dar muita risada, né? O... <risos> eu ah, acredito que sim. Vai dar sim, vai dar bastante. Vou começar a nota daqui pra lá. Ah, seis e meio, cara. Eu também vou de seis e meio. Eu dou cinco, você sempre sobre conta. <risos> Quem sabe? Aqui uma, assim, uma A é, é é minha opinião é sim. É Pode ser que... É que nem eu falo, eu mudo de opinião e tal. É, deu pra anotar que antes a gente já tava com um cartãozinho de repente o cartãozinho explodiu e ó, o que que virou? Vai dar tá bom isso aqui, hein? É é. Camisetas do Cinemastar! Pra E dias a gente vai começar a fazer algumas camisetas, quem quiser comprar a gente vai disponibilizar, mas também nós iremos sortear aí camiseta, boné, bandana... Filme... Filme, cueca não, né? Não, o não, não, tá, não, cueca não. Filme, antes de filme isso. É. A gente vai Eu ver o que a gente faz aí, né? mas nós vamos disponibilizar pra galera aí, beleza? Os caras de pau, 25 de dezembro, no cinema próximo de você. É isso aí. Como se ele fosse o meu coração. Tem certeza que ninguém consegue roubar esse anel? Claro que não. eu falar isso pra aquele ninja que tá ali, ó. Não vou fundo, não! O que aconteceu aqui? Cadê o anel? Eu fui o ninja! Meu Minha! É. Aí deu ruim pra gente, né? Isso é um anel! Eu engoli o anel na flor da idade, não! Ele tá chorando que engoliu o anel? Uma hora ele vai sair, Pedrão. Perdeu, Playboy. Passa o anel. Corre, Jorginho! Obrigado, amigo. Gracinha. Muito mais ação. Ah, ah, ah, ah. Adão? É raro aí no teu nome. Tá mais pra Eva, menina. Muito mais paixão E muito mais caras de pau ah! Ah! O que o senhor acha que nós devemos me entregar o anel primeiro? Tem que ter um argumento Um argumento muito bom, muito forte Mais do que uma missão impossível Siga o mestre Pedrão, vamos embora Ei, nome que é a nossa queimadura, gente? Pega o um remédio, pa! Derrotando os ninjas ah! Falei, falei pra você! Sobrou um... Yeah! Derrotando a máfia é o o caro, osso, de Com todos os truques que só os nossos heróis têm no. Tocar, Por que a gente não falou para quem estava com o anel? Os caras de pau em O Misterioso Roubo do Anel. 25 de dezembro nos Cinemas.